Aveliano. De quebrado em quebrado, em qualquer lugar, a humildade vai prevalecer Quem é essa mina de vermelho? Que o para pra ver, Agir, bate uma saudade, belo de verdade. Fá que estralava nas caixas com Vontade, churrasco na laje Era sem maldade E o fute estrala pra molecada O gabara, baile de favela é quebrada, assando na vela, Cuidado com os copos, passou, enquadrou, já era Os menor preparado tá de olho nas vielas Eu sou maloqueiro mesmo disse, eu não tenho vergonha E é como homem dizia, eu gosto mais do que lançar E é como as noites frias, saudade me acompanha e eu nunca vi ninguém morrer de overdose de maconha. As minhas origens Peço a Deus que seja iluminada Onde estiver, olhe por nós Bandeira do funk está cravada E eu nunca esqueci das minhas origens Peço a Deus que seja iluminada Onde estiver, olhe por nós Em todas as quebradas é. Só andar de batidos aliados Que estão do outro lado e não votar. E eu sigo desse lado mantendo legado e crendo que estejam em um bom lugar. Minha mãe me protege nas orações. Joelho dobrado não falha. Quem tá comigo não dorme. E já que tô de toda caminhada. Quem é essa mina de vermelho? Vim pro baile pra ver ela dançar. Amor, é só de mãe, o desconheço. E o tal do boto manda buscar. Que é pra menina da saudade. Que todo dia covarde na de vem pra me Dois veem pro lado de lá Lembranças vão bater na mente Constante vai ser a dor no peito Que esteja em bom lugar, meus aliados Saudade de todos os Lembranças vão bater na mente E constante vai ser a dor no peito Que esteja em bom lugar, meus aliados Saudade, e Violetamente mandando É o melhor de em São Paulo, capital quem tá na voz é o magal E a superação é fora do normal Na marginal é a Porsche Cayenne me leva pra balada Que Deus me livre de todo mal Nessa longa estrada Do inimigo veio o levante Mas minha fé é gigante Pro Semelhante De igual pra igual é nós Que tá Estrela brilhante Até hoje sua voz rola pelo ar Iluminada por Deus Seja minha quebrada e minha voz Rola pelo ar ah, ah Cumprindo, não vou desanimar. Sei que na vida muitas pessoas eu vou inspirar. Fazendo os inspirar. Eu sou monstrão, tu é monstrão. Nós é monstrão, mas eles dão. Nós estamos de nessa vida louca, fazendo os menor se inspirar no refrão. Eu sou monstrão, tu é monstrão. Nós é monstrão, mas eles dão. Nós tá de um dia nessa vida louca Fazendo os menas inspirando ah, Mente criminosa, coração bandido Sou fruto de guerra e rebelião Saudade dos amigos que tem partido Ficar eternamente na mente do vilão Atitude e disposição Pra obter e dividir o pão Sintonia sou eu e você E de bonde pra bonde é conexão de ponta Quanto a nossa lei sempre respeitada Um forte, leal, sincero pra todas quebradas. Sempre focado nos planos futuros Que tenho certeza que meu Deus não falha Que Ele cuida de mim, da minha família, família e da, da minha casa Ai que saudade do tempo das antigas De quebrada e quebrada não tinha nada, nós era feliz e não sabia Ai que saudade do tempo das antigas Quebrada e quebrada, nós não tinha nada Nós era feliz e não sabia será que o destino prega peça em nós Somente em gravações posso escutar sua voz Saudades batem dentro do meu peito esse sentimento vai me destroçar Saber que nunca mais posso ouvir no cantar Amigo nunca entendi direito Amanheceu, é dia de visita Mas ainda não posso visitar o céu Dá um abraço nos correria que tinha como família Se trombava todo dia, mas pessoa sopa Meu irmão, todo dia saudades vem Mas a tristeza ao lembrar do seu sorriso vai Meu pai, meu pai No meu rosto, lágrimas já caem E saudade de todos leais. Meu pai, meu pai Não me deixe fraquejar jamais E por perto só deixo serás saudade de todos leais meu pai meu pai não me deixe fraquejar jamais e perto só desce esse é o faveliano